Bora pro o treino para acelerar o seu metabolismo e emagrecer sem vacidez depois dos 40 anos. Com menos de 8 minutos, faça esses exercícios. Começando. 30 segundinhos do bachinelo. De primeiro vai mais na manha. Depois a gente vai começar a acelerar. Vamos lá. 10 segundos. Vamos lá, vai ao próximo a fundo com a perna esquerda na frente, tá bom? Coloca a perna esquerda na frente. 3, 2, 1! Vamos lá! 30 segundos aqui! Velocidade! Não consegue fazer o chão de do quadril no lateral, como eu já expliquei para vocês! Vamos lá. Vamos lá! Bora lá! 30 segundos! Vai acelerando! É o máximo de velocidade se conseguir, mas vai na manhã na primeira, tá bom? Lembra da primeira regra? Respeitar o seu corpo é importantíssimo. Boa! Boa! Tempo! Alternando o joelho. Alternando o joelho. próximo passo sem impacto pra aprender. Acelerando! Acelerando! 5 uh. segundos! Vai ser o outro lado, fundo! Perna da frente é a força! A força é na perna da frente! Força é na perna da frente! Vamos lá! Opa, desequilibrou? para querido! Gostou? Faz quanto conseguir. Três. Dois, um. E a porta. Cruz fixa. Faz o teu ritmo, meus cartões. O teu ritmo. Respeita o teu corpo. Dez segundos. Pô! Flexão do braço é o último antes de descansar. Desceu, flexão. Máximo de velocidade possível também. Depois daqui é intervalo tomar ele E assim o vasinho faz no chão. Faz cobrinha. Faz adaptar. Epo! vamos levantar, toma a agulha já deixei tudo na de pra isso <risos> levanta devagar vou fazer tudo sem impacto agora vocês verem como faz Consegue fazer tradicional, faz igual o último tradicional. Oi! velocidade máxima. Agora estou aquecido. Agora acelera tudo, acelera tudo, acelera tudo, acelera. Vamos para, velocidade a fundo ou jogando o quadril lá em cima. Vou mostrar que todo mundo pode fazer. A ah, não se sentar, é só fazer mais guardar. Olha, no o ritmo, cada um no seu ritmo. Vamos lá, tempo. Alternando o joelho, só levanta e vai alternando o joelho. Terminou aqui? Afundo perna direita na frente. Elevação do quadril. Perna direita no chão. Oi. Ah. Levantando. 5 segundos. A perna queima mesmo. Ele pode de a perna queima. Cruz Sem impacto. Acelera. Olha, não precisa de material, não precisa de espaço. Só precisa sentir o coração bater. Só sentir o coração bater. Afinal, eu vou explicar mais exercício. Presta atenção, senhor. Exercício aqui, ó alguns é um segredos que eu vou contando só para que ele fique até o final do treino comigo aqui a gente tem que ir na braço flexendo o braço acelera acelera acelera acelerando acelerando reto. Tempo. Inspira! 30 segundos para subir. A combinação de exercícios para ter resultado em casa são exercícios aceleradores com exercícios metabólicos. que são os exercícios aceleradores? São aquele que faz o seu coração. Está sentindo o seu coração acelerar mais forte? O coração bater mais forte? A respiração fica mais ofegante? Esse tipo são os exercícios aceleradores. Eles, de forma intermitente, Vamos começar com eles. Foi... Última série, é? Né? Última rodada, vamos comigo? Eles são responsáveis do coração manter mais forte. Eles são responsáveis para liberar hormônios para acelerar o metabolismo. Para é hormônios vai queimar mais gordura do barriga. Vai aumentar a lipólise, Vai, acelera, acelera, acelera. Porém, só ele, sozinho, eles sozinhos vão ter uma capacidade que efetiva de ter tanto resultado que você deseja. Então, tudo que que precisa é certo de uma combinação. Acelera. Combinação com o quê? Exemplo aqui, ó exercícios metabólicos que são exercícios entre aspas, de força né? exercícios de fortalecimento, que trabalham músculo, mas de uma forma onde a gente não tem peso então qual é a sobrecarga que a gente vendo aqui? a sobrecarga da intensidade sem peso a gente utiliza a velocidade você tipo. vai sentir, vai sentindo a perna queimar essa queimação essa queimação tá é até difícil falar aqui próximo, alterando o joelho Opa, foi! E essa queimação ela gera depressão do microgênio e vai liberar outros hormônios. E esses hormônios juntos, todos, com essa combinação de exercícios, geram um pum hormonal. O que é esse boom hormonal? É uma liberação de vários hormônios juntos com o outro. testosterona, GH, glucagon, adrenalina. Acelerando! Que juntos. Uma flexão flexão mão, perna direita uh. e juntos eles vão ter três consequências um, maior queima da gordura da barriga e essa abdominal pela intensidade Os queimadores, dois eliminar a flacidez, esse tipo de exercício que metabólicos. não te deixe você vai perder gordura sem perder massa muscular melhorando a flacidez cinco segundos, três dois, um, os fios lá. E por último, juntos, os dois, transformam o seu metabolismo dentro do de metabolismo acelerado e queimador. Você, com esse exercício diariamente, você constrói o metabolismo acelerado e queimador. O que, que isso te possibilita? Emagrecer sem efeito sanfora. Se é o principal. O que leva você? Flexão. O que leva você a não conseguir emagrecer depois dos de 40 anos é a baixa moral. E deixa o seu metabolismo mais lento. Esse tipo de exercício gera um boom hormonal que acelera o teu metabolismo. Então para! Para de querer ficar contando calorias. Para de fazer dieta diérosite na boca. E gera esse déficit que o teu corpo tem falta. Gera esse bom hormonal. Gera. Gera. Uh! Faz. Constrói o metabolismo acelerado, queimador de fotos coletantes. Que isso vai te fazer emagrecer. Quer saber mais como fazer isso bem? Quando eu quero, clica em algum link aí embaixo. Segue no Instagram. Que eu vou estar junto ensinando. Fecharam os braços? Dois, três, sete. Fechou. Me conta aí como foi.